Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Gessimário, comigo João Francisco Para mais um vídeo E galera, chegou aqui para mim ó, Mais uma compra da Shopee Eu que estou comprando aí é, Perfumes E trazendo aqui para mostrar para vocês Esse aqui foi indicação de inscrito Vamos já abrir aqui o pacote ó, Mostrar para vocês Na verdade vem bem envelope, né? Vamos abrir aqui o envelope é, deixa eu ver Esse aqui foi indicação de inscrito tá opa já chegou bem embalado ó fazer uma daizinho aqui do vendedor tá aqui rapidinho agora aqui o perfume eu não conheço tá nunca vi essa marca pedir aí nos comentários dos outros vídeos que eu já fiz para eu comprar essas, essa marca aqui, essas essências aqui Galera, você vê que tá junto Eu comprei Os três, não foi promoção Eu comprei individual Mas como que foi a compra do mesmo vendedor Aí ele mandou no, na, na mesma remessa Mas foi compra separada E agora eu vou mostrar para vocês a marca do perfume A caixa A descrição diz, lá no, no Shopee É original, então a caixa está bem Bem feita mesmo, vocês podem assuntar Deixa eu reduzir um pouco a luz aqui, gente. Para poder conseguir focar. Se não vai focar, não. Reduzindo um pouco a luz aqui, ó. Agora dá para ver. Tá vendo? A caixa é bem descrita. Então, parece ser uma coisa original. Esse aqui, olha o feminino. Eu já gostei da caixa. E nem abri ainda. Olha este aqui. O de maçã. É, esse aqui é de homem. Então, eu comprei um, um de homem. Um feminino e um esporte Três, ó Aí cada, cada Perfume desse, galera, custou 12 reais Achei muito barato E a original, hein Eu vou pegar o primeiro aqui E a marca dele, que ainda não falei Tá aqui, ó A Maca Eu acho que se diz assim Já deixa nos comentários quem conhece esse perfume E se realmente Como que, é, é, que se lê ou que fala o nome da marca dele para mim, eu estou lendo aqui a marca. Não sei realmente se é assim. A primeira vez, não conheço o inscrito. É, foi, viu os vídeos que eu, que eu fiz dos outros perfumes lá. O réplica que eu trouxe do Chonchoo, do Ferrari Black. Então, me indicou a estar comprando este aqui para me estar trazendo no canal. Mostrando, experimentando. Está aqui a primeira vez. Não experimentei. Vocês estão acompanhando o vídeo. E a marca dele a marca né ficou até um negócio meio que legal a marca dele se chama a marca aí galera tá aí ó o vídeo é pequenininho mas tá deu para ver então esse perfume a marca esse aqui é o green apple né ou maçã verde no português e eu quero ver aqui galera eu quero ver agora aqui o tchan tchan tchan tchan tchan tchan tchan tchan olha essa V15 ml pelo menos pelo ou menos aqui é branco, o líquido é branco, né? Só que diz que a essência aqui é de maçã verde. Então, pela primeira vez, exclusividade aqui no meu canal, vou mostrar para vocês uma marca de perfume que eu não conheço, que se chama, chama A Marca. A marca do perfume é A Marca. E ele é Paris, vem da linha de Paris é, Parfum. Deve que ser uma, quem conhece já deixa aí nos comentários, quem já comprou, quem já usou. E quem ficou aí, é, meio que curioso e interessado na novidade aqui no meu canal, eu vou experimentar e vou falar para vocês se compensa comprar ou não. Olha. Hum, topzão galera, topzão, esse aqui é o masculino. Hum, topzão, topzão. É floral. Esse aqui é floral. Topzão, gostei demais. E forte, tá? Quem gosta de perfume forte, esse aqui é topzão. Tem um inscrito também que recomendou, pediu, né? Pra mim tá trazendo o Cuba. Eu vou trazer ainda. Tá? Ele tá em compra, tá? Pra chegar pra mim. Então agora, gente, ó. Eu vou, vou né? O feminino aqui, a marca felina. E ele traz a descrição Paris Nossa, muito bom é Topzão, original, parece Eu não conheço, tá dizendo que é original Gente, ele tem, ele tem aqui na caixa Uma verificaçãozinha, ó Vamos ver, esse é original mesmo A gente pega um aço Eu achei que era, galera Eu achei que era Aquela marca igual tem remédio, mas não é não Só tem um espaço branco aqui Então vamos agora experimentar ele, ó Pode ver que tá cheio Gente, uma dica aqui, ó, quando vocês pegar o perfume a primeira vez e ver que foi, enchi, foi enchido aqui ou envasado, né, como pode dizer, lá da fábrica, esse aqui é envasado automaticamente e ninguém nunca mexeu no, no, no frasco, nunca experimentou, vocês vão fazer isso aqui, ó, pegar ele em pé, dessa maneira que eu tô fazendo aqui, ó. Se o perfume for muito grande, né, vocês pegam aqui e vai apertar a primeira vez devagar. Se na primeira é, pressionada, se na primeira vez que vocês apertar não sair nada, porque realmente do jeito que lá invasou na fábrica, ele foi embalado e foi mandado e chegou até você. Se ele sair na primeira apertada, porque alguém já manipulou, alguém já fez um teste. Olha pra vocês a primeira apertada do perfume, ó. Tá vendo? Não saiu nada. Vou colocar bem perto aqui do outro lado aqui do, da câmera. Tá apertado o dedo ainda, ó. Ó, pra lá, voltou, ó. Voltou. Agora na segunda apertada, aqui, Vamos ver se ele vai espirrar. Na segunda apertada, ó. Não saiu nada, ó. Em terceira apertada, não saiu nada. Agora a quarta apertada, ó. Saiu. Isso aqui indica que o perfume a, até chegou aqui em mim, aqui pra mim, ninguém né? É, mexeu com ele, pegou na caixa, né? pode ter, pode ter olhado a embalagem, mas ninguém experimentou ele. eu fui o primeiro aqui a fazer o esguicho, porque é preenchido automaticamente e colocado aqui essa parte aqui do, do bico injetor e ele tem uma mangueirinha, né? Que essa mangueirinha, ao introduzir aqui, ela não entra líquido, ela fica, ela fica aquele espaço vazio. Por isso que você dá duas ou três borrifadas e sai ar. Agora, uma dica aí. Quem sabe, quem sabe disso, quem sabia disso, já deixa aqui o joinha, já deixa nos comentários. Se sabia ou não sabia. E vão deixando like, galera. Muito like que está compensando, tá? Dá like. Se inscreva no canal se não for inscrito. É, compartilhe o vídeo para mais gente ficar sabendo esse tipo de vídeo aqui é bom compartilhar aí compartilhe com seu amigo que gosta de perfume com seu amigo com seu pai com sua mãe compartilhe com a galera aí esses vídeos aqui do meu canal e para incentivar eu tá estar trazendo mais se você se vocês sinalizar com like eu vou ver que vocês estão gostando eu vou trazer mais produtos pode dar indicação e agora o terceiro aqui é o esporte esse alur tá aqui ó como é muito claro não vai dar para focar a marca Paris, tá aqui, né? É o nome da marca do perfume, a marca Paris. E eu gostei demais, eu acho que eu vou trazer mais essência. Se esse vídeo bater aí, é, colocar 500 likes, 500 likes, eu vou trazer mais essência dessa, dessa a marca. Amei demais, a marca Paris. Top, top, top, 15 ml, tá aqui o frasco. Novamente, ó, esse frasco, gente, em relação do outro, ele tá mais baixo, ó. Olha o que eu falei com vocês. Tá vendo? Ele tá bem mais baixo. Olha esse aqui. Tá bem aqui em cima no gargado do, do frasco. E esse tá bem aqui em cima. Olha o teste que eu vou fazer. Eu até agora não manipulei com nenhum deles. Ó, vou fazer o teste aqui de pressionar. Opa, a, apesar que tá baixo, não foi... Não foi pressionado, não foi usado, tá? Essa quantidade aqui já foi na máquina de, de vazamento do produto mesmo. Ó, Duas três saiu para o líquido aí. Ah, esse que é o teste, e gente, gente, esse aqui é forte, é super forte. Mas ele é um, e ele, ele imita uma alfazema. Para quem aí conhece, aqueles das outras marcas aí que tem a essência alfazema ele é toda fazema. gostei de todos os perfumes vou mostrar os três aqui e já vou fazer aquela né aquela foto de capa e tá aqui gente 12 24 36 nos três por perfume é 45 ml de perfume por 36 reais perfumes originais né a marca Paris tá aí não conhecia eu vou procurar aqui na minha cidade para ver se eu encontro aqui na minha cidade, nas perfumarias, se tem, para me fazer aí, né, uma comparação, se realmente se o líquido está aqui é original ou, né, se é só embalar alguma coisa assim, eu vou pesquisar isso para vocês e eu trago um outro vídeo falando. Vocês têm que experimentar, tá? Ficou na, na curiosidade, tá vendo o vídeo até, até agora. É, pode experimentar, gente, eu tô falando, tá? É, top! Eu gostei, apesar que gosto, né? Assim, cada um tem o seu. Então acredito que o vídeo é só isso. Agradecendo vocês aí é, por ter assistido até o final. Não deixa de dar aquele like, de se inscrever no canal se não for inscrito, dar sugestões de vídeo. E eu espero vocês até o próximo vídeo. Fui!